Olá, eu sou o Leandro e hoje eu quero começar o ano falando bem a real para vocês. Será que meus parentes e amigos próximos são pessoas inclusivas? A resposta é não, eles não são inclusivos, exceto meus pais. São tantas histórias que eu poderia falar para vocês mais 7 horas seguidas, mas eu serei bem em breve nesse vídeo. Antes de eu continuar, deixa o like nesse vídeo que ele vai trazer maior visibilidade para o canal. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações novas toda vez que eu lançar e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo nesse vídeo. Para você entender o que, que são pessoas inclusivas, você tem que saber o que é inclusão. Quando a gente pega um dicionário e, e pesquisa a palavra inclusão nele, a gente encontra o seguinte, inclusão é ato ou efeito de incluir então portanto a gente está falando sobre a adoção de meios e ações que combatam a exclusão na vida e em sociedade de uma pessoa com deficiência durante todos esses anos da minha vida tudo que eu queria era ser incluído eu queria ser incluído naquelas festas eu queria ser incluído naqueles passeios naqueles churrascos entre amigos, só que isso nunca aconteceu. Porque na mente dessas pessoas, deficiência é igual invalidez, o que para mim isso já é capacitismo e preconceito. Eu só estou falando desse tema porque eu conheço vários especialistas que enfrentam o mesmo problema e assim que a gente pode melhorar a inclusão na sociedade de alguma forma. A gente tem que começar fazendo ações que visam melhorar a inclusão na sociedade e não só ficar nas palavras bonitas que inclusão é importante, inclusão é isso, inclusão é aquilo. Claro que inclusão é um assunto muito importante quando se trata de pessoas com deficiência. Então você pode começar a... A, a enxergar a inclusão nas ações como convidar um PCD amigo seu para ir nas festas de churrasco naquele passeio naquele jogo de futebol estádio de futebol essas ações que você faz vai tornar o mundo com certeza melhor e vai ampliar muito mais a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, não adianta só cobrar a inclusão de empresas, no meu ver, porque a empresa, no todo, é formada por quem? Por pessoas. E a inclusão só começa quando você muda o mindset para querer incluir outra pessoa que é diferente de você. Então, era isso que eu tinha para falar. Era, era inclua mais as pessoas que têm algum tipo de problema. Não exclua pessoas com deficiência. Era isso aí. Espero que você... Reflita sobre isso e melhore isso em você e seja uma pessoa mais inclusiva. Isso aí. Até mais.